Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje eu vou falar sobre o projeto Capeta que originou o Willis Capeta. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automobilística brasileira. Roda a vinheta. Fazendo um rápido histórico do início das atividades da Willis no Brasil, em 26 de abril de 1952 foi inaugurado em São Bernardo do Campo, São Paulo, a Willis Overland do Brasil SA. E em 1954 começou a ser montado o Jeep Willis. Em 1955 chegava ao Brasil o Aero Willis importado e em 1956 foi lançado o Rural Willis. Em 1958, foram adquiridas as instalações de uma planta de fundição de ferro em Taubaté, onde foi montada a divisão de produtos especiais e foi produzido o primeiro motor a gasolina para automóveis de passeio. Em 1958 ainda, foi criado o departamento de estilo da Willis Overland do Brasil. A Willys Overland do Brasil produziu o primeiro veículo com tração nas quatro rodas no país e também criou sua fábrica de eixos e transmissões em outubro de 1959. Ainda em 1959, passou a exportar motores para os Estados Unidos, o Renault Dolphine começou a ser fabricado e o Jeep Willys foi nacionalizado. No decorrer do tempo, os veículos passaram por um processo de melhoria contínua para adequação ao mercado e condições brasileiras, sendo que em 25 de março de 1960 começou a ser produzido o Aero Willys nacionalizado. 1962, foram lançados o Willys Interlagos e o Aero Willys Linha 1963, esse último o primeiro carro concebido e construído em um país da América Latina por uma empresa local, com a consultoria do designer americano Brook Stevens. Seu departamento de estilo contava com apenas dois funcionários, o coordenador do departamento Roberto Araújo, e o desenhista Walter da Cunha-Brito. Em fevereiro de 1963, o departamento cresceu e contava com três desenhistas, oito modeladores, dois técnicos em estufamento e pintura, uma secretária e um zelador. Roberto Araújo defendia as atividades do departamento de estilo com o apoio da direção da empresa. Nessa época houve o impulso da indústria automotiva nacional e os fornecedores tiveram que se estruturar com as maiores demandas do setor. Rigoberto Soler, engenheiro espanhol radicado no Brasil com passagem pela Vemag, foi admitido pela Willys e convenceu os diretores a criação de um esportivo superior ao Willys Interlagos, com a mecânica do Aero Willys 2600. Com a proposta aceita. Soler foi transferido para o Departamento de Carros Esporte da Willis Overland do Brasil, localizado no bairro de Jurubatuba, em São Paulo, onde ficava a linha de montagem do Willis Interlagos, pioneira no uso de fibra de vidro em carrocerias de automóveis no país. O estágio inicial do desenvolvimento do projeto foi a criação de um protótipo, em 1963, que recebeu o nome de Boulevard dentro de um projeto chamado Capeta sobre a plataforma do Aero Willis 2600. O nome Boulevard não se sabe a origem, mas sobre o nome Capeta a ideia era ser referência a um carro endiabrado no sentido da sua esportividade. A Willis optou por um desenvolvimento próprio e Rigoberto Soler projetou um chassi completamente novo e construído em treliça, uma armação de tubos de aço soldados, para receber a mecânica do Aero Willis 2600, com uma carroceria esportiva de aço com duas portas, desenvolvida pela Brasinca. Seu desenho, com carroceria fastback, tinha uma certa inspiração em modelos italianos, como o Lancia Flaminia Super Sport Zagato. As linhas eram um pouco mais retilíneas, a traseira consideravelmente saliente e frente com faróis embutidos nos paralamas, faróis auxiliares e grade dianteira bipartida. Um dos diretores da Willis, ao se deparar com a matéria de um flagra do protótipo vermelho da Willis feito pela revista Quatro Rodas, publicada em maio de 1963, foi averiguar o desenvolvimento do projeto e exigiu a Soler a sua interrupção imediata, a começar pelo tipo de chassi utilizado. Na falta de um consenso entre ambas as partes, o projeto foi cancelado, assim como o contrato com a Brasinca, responsável pela montagem da carroceria. No lugar de Soler, Roberto Araújo assumiu o desenvolvimento do projeto Capeta, com a orientação de ter o carro pronto para o Salão do Automóvel de 1964. Segundo boatos da época, o Boulevard deveria ser apresentado no Salão de Paris daquele mesmo ano, algo que de fato não aconteceu. Além disso, logo em junho, a Willys levou ao público sua retratação oficial justificando a renúncia ao projeto. A falta de um motor que atendesse às características esportivas do carro. Matérias do Jornal do Brasil de agosto e outubro de 1963 já sinalizavam que um novo protótipo do Projeto Capeta estava sendo desenvolvido. Nesse período, a Willis registrou em marcas e patentes e publicou no Diário Oficial um emblema de um demônio com um tridente nas mãos, que seria utilizado no carro. O carro foi desenvolvido logo após o boulevard, apelidado de Interlagão e utilizava como base um Willys Interlagos Coupé 1962, que era um pouco mais alto que a berlineta, com melhores condições de acomodar a mecânica do Aero Willys 2600 na dianteira. Uma desproporcional adaptação do Willys Interlagos, com carroceria hardtop, foi utilizada com um chassi feito a partir do chassi longitudinal do Rural Willis, com as longarinas em U, entre-eixos reduzido para 2,40m e modificação dianteira para acomodar a suspensão do Aero Willis e o motor e caixa de câmbio recuados. A frente do carro foi alongada na parte frontal do para-brisa, de forma a permitir a colocação do motor entre-eixos. Na parte da frente do carro, foi feita uma abertura oval para resfriar o radiador que era dianteiro. A fim de se adequar à largura da suspensão do aero Willis, a carroceria foi alargada no centro, no túnel central, de forma a permitir espaço para a parte traseira da caixa de câmbio e a passagem do eixo cardan. Várias outras modificações foram feitas, como o recorte no paralamas traseiro, e o fechamento da tomada de ar lateral. A suspensão traseira completa também vinha do aero Willis e na dianteira houve modificação no posicionamento das molas helicoidais. Para facilitar o acesso à mecânica, toda a frente do carro se abria. O capô possuía um ressalto no centro, assim como uma tomada de ar para dar espaço à tampa de válvulas no cabeçote do motor e para acomodar os dois carburadores. Com a retirada do motor traseiro, o porta-malas passou para trás do carro, mantendo a grade apenas para efeito ornamental. Na mecânica, sabia-se do uso de comando de válvulas esportivo e cabeçote rebaixado no motor para se obter alguma elevação no rendimento, e do uso de suspensão independente com molas helicoidais na frente, enquanto os tradicionais feixes de mola permaneciam na traseira. Não se sabe se o Interlagão era um projeto definitivo para ser o capeta ou apenas foi construído como um carro para testes de mecânica. Em outubro de 1963, a revista Quatro Rodas publicou outro flagra, dessa vez registrando o Interlagão. Segundo o responsável pelas fotos com quem conversei, ele foi avisado de que o carro seria testado e seria dirigido por um funcionário da oficina. Então ele foi à fábrica próximo a Marginal Pinheiros, em São Paulo, com sua namorada, e fingiu estar namorando. Quando o carro saiu da fábrica, o funcionário parou próximo da cerca e abriu o capô. Aí foi só fazer os registros. Com as fotos feitas, o material foi entregue para a revista Quatro Rodas, onde a matéria foi publicada. O Willis Capeta foi o terceiro veículo desenvolvido dentro do projeto Capeta. Nessa época, também estava sendo desenvolvido o Willis Interlagos II. A autoria do desenho do Capeta, que teve influência de Soler em seu projeto, sempre gerou discussão. Rigoberto Soler saiu da Willis no segundo semestre de 1962 e como diretor de estilo havia assumido Roberto Araújo, a quem alguns atribuíam o desenho, mesmo que em parte, e a Ramis Melquiso também é atribuída a responsabilidade do desenho do carro. A carroceria, após a elaboração do modelo em escala, foi modelada em tamanho natural em argila e posteriormente em fibra de vidro, feita por Luiz Favareto e Chester Wong. William Brand, ex-diretor de desenvolvimento na Vemag, ficou responsável pela mecânica. O motor e caixa de câmbio ficavam recuados em relação ao eixo dianteiro, sendo que o motorista e o passageiro ficavam próximos ao eixo traseiro para uma melhor distribuição de peso. Foi desenvolvido um chassi periférico de perfil quadrado, com reforço central em X, com suspensão dianteira por mola única semi-elíptica transversal e na traseira, eixo diferencial do Aero Willis, com molas helicoidais com tensores longitudinais. William Max Peirce, então presidente da Willis Overland do Brasil, pediu ao departamento de competições uma melhoria no desempenho do motor e a criação de uma caixa de câmbio com quatro marchas. Luiz Antônio Greco, chefe do departamento de competições da época, escalou o Nelson Brise, que trabalhava na Willis desde 1961 para o trabalho o diâmetro e curso dos pistões foram aumentados, elevando o deslocamento do motor para 3 litros, foi instalado um cabeçote de alumínio com câmaras de combustão para uso esportivo, coletor de admissão separado do cabeçote, dois carburadores Solex 45 duplos horizontais e um novo coletor de escapamento. Atingia a potência de cerca de 160 cavalos com velocidade final próxima dos 180 km por hora. Seu interior era requintado, com acabamento primoroso, com estofamento em couro, bancos individuais, painel revestido em jacarandá da Bahia e instrumentação completa. O lançamento oficial do Willis Capeta foi durante o Salão do Automóvel de 1964, sendo o destaque do estande da Willis. Sua carroceria tinha perfil baixo, com frente alongada, traseira curta e porte maior do que o do Willys Interlagos, e foi apresentado com belas rodas raiadas da marca Rudy Whitworth. Vinha com grade dianteira bipartida e entradas de ar no capô e nas laterais. Ele também participou de um evento em Brasília, a primeira feira da indústria e comércio em 1965. Curiosamente com outro conjunto de rodas, estas do Aero Willis, cromadas e com calotas. Em função do momento econômico da época, que reduziu drasticamente o poder de compra da população, o foco das montadoras de automóveis eram modelos despojados, que tinham um incentivo governamental, como o Gordini Teimoso, o Fusca Pé de Boi, o DKV Pracinha e o Cinca Profissional, com financiamento pela Caixa Econômica Federal. Junto a isso, o foco da Willis no projeto que viria a ser o Ford Corsell e a absorção da Willis pela Ford fizeram o Willis Capeta ser deixado de lado. Após a compra em 1967 da Willis Overland do Brasil pela Ford, em 1968, o Willis Capeta única unidade produzida, foi cedido em comodato ao Museu de Antiguidades Mecânicas, em Caçapava, na Fazenda Esperança, para o acervo do colecionador Roberto Eduardo Lee. Após a morte de Roberto Lee, assassinado em 1975 em um crime passional, o patrimônio do museu passou por disputas entre os herdeiros, e após uma decisão jurídica, o museu ficou interditado. O museu permaneceu fechado e abandonado, sendo alvo de furto e vandalismo por quase três décadas. E lá estava o Willis Capeta, que permaneceu no museu até 2009 e não ficou fora da ação de vândalos, tendo diversas peças furtadas. Após 12 anos em gestões com o auxílio da Ford junto ao Museu de Caçapava, o Museu Nacional do Automóvel de Brasília, de Roberto Nasser, conseguiu obter a guarda do Willis Capeta. Sua retirada ocorreu na manhã do dia 3 de julho de 2009, na presença dos advogados da Ford e da Herdeira, e dos colecionadores Roberto Nasser e Oggi Pozzoli. Após ser levado para Brasília, passou por um processo de renovação com a reinstalação de peças que haviam sido retiradas. Foi criado o projeto Ajude o Capeta para obtenção de partes faltantes e o trabalho foi realizado com a colocação dos equipamentos o mais próximo possível dos originais, além de limpeza e recomposição da parte mecânica. Em 16 de outubro de 2009, o Willis Capeta foi apresentado oficialmente durante o oitavo Encontro Nacional do Puma. Em 2010, foi levado ao evento Brasil Classic Show em Araxá, Minas Gerais e foi editado um folheto contando sua história. Após a participação nos eventos, o Willis Capeta Chassi 4124-0001 com motor B5C-0001 retornou para Brasília, onde se encontra no Museu Nacional do Automóvel, que infelizmente encontra-se lacrado desde 2011. Boulevard, Interlagão e Willis Capeta tiveram apenas uma unidade de cada produzida. Hoje eles fazem parte da rica história da nossa indústria automobilística. Aqui finaliza a história do Projeto Capeta e do Willis Capeta.